A gente começa, então, agora a entrar nos problemas de representação numérica, que envolvem a gente fazer cálculo numérico. E a gente começa, então, por um, é, entendendo sistemas de numeração e bases né, para representação de números. E aí a gente vai ter que aprender como escrever um número numa dada base, como converter de uma base para outra, né, e os problemas que isso enseja quando a gente muda de base. É isso que a gente vai aprender nesse, nos próximos vídeos. Então, se eu preciso escrever um número, preciso de dois elementos. Um conjunto de numerais, que vão ser símbolos, né? e uma base. Okay? Os numerais são símbolos que a gente usa para representar um número. E aí, na história da humanidade, vários símbolos foram usados. Por exemplo... É... Os algarismos romanos, por exemplo, né, os símbolos eram um pauzinho, dois pauzinhos, três pauzinhos, IV, V e, aí, e, e por aí. Tá? E nós precisamos de uma base, que é, vai ser basicamente o um número de símbolos que a gente vai ter presente no conjunto de, de, de numerais. Okay? Então, por exemplo, se a gente tem base 10, a gente tem 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 símbolos. Base 2, nós só temos dois símbolos, 0 e 1. Um. Okay? Essas são as duas bases mais importantes para o nosso curso, porque nós, vamos, é, nós pensamos escrevemos os nossos números em base 10 e o computador pensa, né, pensa, entre aspas, e representa os números internamente em base 2. Mas existem outras bases também, a base, a base 8, o octal, que tem 8 símbolos, que são os, os, números de, os numerais de 0 a 8, e você tem a base 16, que é a chamada hexadecimal. E aí são 16 símbolos. Os, 10 símbolos, os 10 símbolos que vão de 0 a 9, os 10 numerais que vão de 0 a 9, e as letras de A até F, inclusive. Então, qualquer número eu posso escrever, dada uma base e um, um conjunto de, de símbolos para representar cada, cada número da minha base, nessa forma aqui. Tá? Um, um, coeficiente, um coeficiente que eu vou chamar de cn, é, vezes, um, vezes a base elevado a n, mais um outro coeficiente cn-1 vezes b elevado a n-1, e até chegar ao meu coeficiente c zero vezes b vezes a base elevada a zero. Então aqui nessa nessa uh, nessa representação n seria o número de potências positivas e diferentes de zero aqui. Então a gente sempre sempre vai ter n mais uma potências aqui. B é a base na qual a gente escreve o número. No caso da base 10, B igual a 10. E no caso da base 2, B igual a 2. E esses C são coeficientes pelos quais eu multiplico cada potência da minha base. Okay? Então, só para a gente ter uma ideia, que é uma coisa que a gente não pensa no nosso dia a dia, nós vamos pegar o número 1538. 1538 escrito em base 10, eu sempre tenho que denotar, né, na verdade, a base em que eu estou escrevendo. Porque se eu, tô, se eu agora estou lidando com várias bases numéricas, eu vou precisar dizer em qual base eu estou escrevendo. Então, eu coloco a base como um subscrito aqui. E esse número eu posso escrever da seguinte maneira. 1.538 é igual a 1.000 mais 500 mais 30 mais 8. Okay? Esses números aqui, então, eu posso escrever cada um deles como 1.000 é 1 vezes 103, 500 é 5 vezes 102, 30 é 3 vezes 10 elevado a 1, e 8 é 8 vezes 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é sempre 1. E aqui eu tenho então os meus coeficientes: né? meu C3 é 1, meu C2 é 5, meu C1 é 3 e meu C0 é 8. Tá? Se eu tiver uma parte fracionária, e aqui eu, eu, tenho, que chamar, eu tenho que chamar a atenção de vocês para a parte fracionária, a parte fracionária a gente vai separar por um ponto. tá legal? A gente vai separar por um ponto. Normalmente, no Brasil, a gente usa vírgula para separar a parte fracionária de, de parte inteira, mas dentro do computador ele vai ser escrito com um ponto. Okay? Então, mesma coisa, só que agora eu tenho potências negativas também. Por quê? Essa aqui, as potências negativas, base elevada a menos 1, base elevada a menos 2, base elevada a menos 3, até base elevada a menos m, é, um, é, é justamente o que eu preciso para escrever uma parte fracionária. Então, se eu pegar, por exemplo, o número 630,5 que na base 10 eu agora eu vou escrever sempre com ponto né 630.5 na base 10 eu posso decompor esse número na soma de 600 com 30 com 0,5. ok e aí 600 é 10 ao quadrado é seis vezes 10 ao quadrado 30 é 3 vezes 10 que é 10 elevado a um 0 é 0 vezes 10 elevado a 0, que é 1. Um. Aqui vem o meu ponto, meu ponto decimal. E aí eu continuo aqui. Né? Meio é 5 vezes 10 a menos 1. Um. Agora os meus coeficientes são c2 igual a 6, c1 igual a 3, c0 igual a 0 e c-1 igual a 5. Então, quando a gente escreve um número, tá? a gente só vai ter... Como coeficientes, os algarismos da nossa base. No caso da base 2, esses coeficientes são ou zero ou um, okay? e a base é 2. É bastante usual a gente escrever, bastante usual não, é assim que a gente representa, na verdade. Né? A gente escreve o um número somente com os coeficientes. Então aqui, nesse caso, nesse caso aqui, eu já... Eu já, eu já suponho que esse cara daqui implica em Cn vezes a base elevado à potência n. Okay? Do mesmo jeito, esse outro termo aqui vai ser vai ser um coeficiente vezes a base elevado à potência n menos 1. Tá? Então é, então a gente a gente pode sempre escrever o um número desse, desse modo tá então para um coeficiente cn a gente a gente já assume imediatamente que tem uma base b elevada à potência n desse número e nota que né para a parte inteira as potências são ordenadas de trás para frente ou seja né da da direita para a esquerda em ordem crescente para a parte fracionária elas são ordenadas em ordem crescente da esquerda para direita. Okay? Cada cada um desses coeficientes aqui, no caso da, da no caso da representação dentro do computador, a gente chama de um bit. Ok, e oito bits formam um byte. Isso aí é uma nomenclatura importante para vocês entenderem, né? Porque você, vocês vão ter uh, dupla precisão que, que usa 16. que usa 32 bits, que usa, é, que usa é, 32 bits, é, quadro pela precisão que usa 64 bits, então são 8 bytes. OK, é, e em cada conjunto de bits, o, o, o dígito mais à esquerda é o bit mais significativo. Tá? No inglês a sigla disso é most significant bit, que é MSB. E o, o, o, o bit mais significativo, no caso, é esse aqui. Nesse nosso número aqui, escrito em termos dos coeficientes. O, o dígito que tiver mais à direita é o bit menos significativo, okay? que também é conhecido por LSB, que vem de least significant bit, bit, bit, bit menos significativo. No caso do nosso número, esse aqui, é o nosso bit menos significativo. Okay? Então, na próxima aula, a gente vai continuar vendo números binários, nós vamos começar a ver as operações com números binários.